Olá, boa noite, graça e paz, como vocês estão, tudo bem? Eu sou grata ao Senhor por mais esse tempo aqui juntos, um tempo aonde o Senhor separou para falar com a gente, para que nós nos sentemos à mesa e nós possamos ter comunhão e fazermos uma refeição juntos, aonde a palavra que será servida é viva, é eficaz. É mais poderosa do que uma espada de dois gumes e apta para penetrar dentro de nós. E fazer as transformações necessárias para cada um de nós, para que nós possamos avançar em graça, em sabedoria, em conhecimento, em discernimento de quem Ele é para nós e de quem Ele é em nós. Que toda essa, essa porção que o Espírito graciosamente separou para nós nessa noite, ela se transforme em vida, em modelo de vida. A ponto de eu expressar Cristo através das minhas atitudes Esse é o desejo do meu coração Para todos nós como corpo de Cristo Eu gostaria de repartir com vocês o tema dessa noite Que o Senhor colocou no meu coração E o tema é Não espere um milagre Naquilo que precisa de um processo. E nesse momento eu gostaria que vocês que estão aí, como o corpo de Cristo, vocês pudessem por um instante reclinar a cabeça e orar por mim. Para que o Espírito Santo de Deus, ele se mova. E que ele promova a vida em mim e em vocês nessa tarde. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te adorar. Eu quero te adorar pela oportunidade de uma vez mais poder estar aqui. Podendo repartir e compartilhar com os meus irmãos a porção de vida que o Senhor colocou dentro de mim. E eu te sou grata, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz. E pelo que resultou disso. Eu era pobre, perdida, sem Deus, sem Jesus. Quando o Senhor me incluiu em sua morte. E me libertou da prisão, da escravidão ao pecado. Da prisão do medo do futuro da prisão das expectativas e da condenação eterna. O Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino maravilhoso do Seu amor. O Senhor trocou a minha identidade e hoje eu tenho acesso a Ti. E eu Te louvo pelo sacrifício na cruz, porque o sacrifício na cruz me fez livre, livre de mim mesma. E hoje eu sou regenerada no Espírito, renovada no entendimento e redimida na história. E isso é glorioso demais para alguém limitada como eu. Mas eu creio no sacrifício que Tu fizestes. Por isso o meu desejo nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos batize, com batismo de consciência, consciência de quem nós já somos em Ti, ó oh Cristo Jesus. E o quanto de nós que já não existe mais, por isso é que a minha atitude nessa noite, o desejo do meu coração é que a minha atitude seja de completa dependência e rendição na Tua soberania, que eu abra mão das minhas convicções, crenças e expectativas, até que eu atinja um ponto em minha fé, na minha jornada, na minha caminhada contigo, em que não haja mais nada da velha Nelson, nada que faça separação entre eu e Ti. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, venha com Espírito de sabedoria e revelação na Tua Palavra. E que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento interior do que é o corpo de Cristo. No Teu precioso nome que oramos, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, eu convido vocês para abrirem a palavra comigo, nós vamos ler uma porção da palavra que vai dar direção para o que o Espírito quer falar com a gente nessa noite. E essa porção da palavra está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o 20. A palavra do Senhor diz, Efésios, no capítulo 6,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 Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz Embraçando sempre o escudo da fé No qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo tempo no Espírito E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado como me cumpre fazê-lo Glória a Jesus por essa porção da palavra tão rica Em nossa direção nessa noite Queridos O Éden Era um lugar de todos nós Mas quando a serpente entra lá O que ela faz? Ela ensina a cultura do eu Do egoísmo Do narcisismo Eu, meu, pra mim o Evangelho nos devolve ao princípio. Porque o Evangelho é a semente que entrando em nosso coração vai gerar um novo homem. E vai estabelecer uma luta contra o velho homem. E o novo nasce através da palavra implantada por Cristo Jesus em nós. Quando eu sou devolvida ao lugar de origem. Eu entendo que a busca não é mais para mim, ela é para nós, ela é para o corpo. Eu entendo que a edificação do corpo também não é para mim, mas é para nós. Que o reino não é apenas para mim, mas é para todos nós. O que vai acontecer quando nós formos edificados, construídos, orientados pelo Pai? O corpo todo é curado. Quando nós recebemos em comunhão esta revelação de Deus e passamos a a, a palavra passa de uma informação para nós, mas ela passa a ser uma tradução, uma realidade no nosso dia a dia. E quando isso acontece, o corpo todo é curado. Pois, há uma, pois a unidade do Senhor começa a gerar coisas que vêm dele. Em Efésios no capítulo 4, versículo 11, Paulo passa a fórmula para atingir a maturidade na igreja. Através da unidade Ele passa uma lista de diferentes que farão isso Mas precisam estar unidos Então lá vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos Outros para profetas Outros para mestres, evangelistas e pastores Esta unidade leva à maturidade Humildade é dizer, eu vejo Cristo em você, mesmo você sendo totalmente diferente de mim. E viver entre diferentes não é nada romântico, a gente sabe disso né queridos, é tenso, é ferro afiando ferro, faísca para todo lado, mas cumpre o propósito, portanto, não espere um milagre naquilo que precisa de um processo Os diferentes se afiam A fórmula da maturidade é igual a unidade e diferenciação Vamos entender como é que se dá isso Veja, quando nós temos uma baixa unidade na igreja e ninguém sabe qual é o seu propósito. Nós temos um grupo de consumidores. São pessoas que vêm aos cultos, ouvem a palavra e vão embora. Ele não sabe quem ele é e nem quer ser família. Diferenciação é quando você entende quem você é em Deus e qual é a sua missão no corpo. Você tem clareza, realidade e revelação. Ou seja, eu entendi que sou profeta, o outro entendeu que é mestre, o outro entendeu que é pastor, evangelista. Eu entendi qual é a posição que Jesus quer que eu ocupe nesse corpo. Quando você tem diferenciação, que é a clareza de quem eu sou, mas eu não tenho unidade Nós temos aí um ambiente de competição Por quê? Porque um quer ser melhor do que o outro Ah não, o que importa é o que o profeta diz O outro diz, ah não, o que importa é o que o mestre diz Perceberam? Eu até entendo quem eu sou mas não temos unidade, porque não foi trabalhado que cada um é uma expressão de Cristo. Agora, o que acontece quando a gente consegue gerar um grupo que tem unidade e diferenciação? Eu sei quem eu sou, mas também sei que preciso de você e quero andar junto. Somos discípulos. Nós temos aí cooperadores, nós temos o que Jesus chama de trabalhadores. E Ele diz, a Seara é grande, mas falta trabalhadores com esta maturidade. Eu sei quem eu sou, mas eu sei também o quanto eu preciso de você. Eu sei que o que eu tenho como membro do corpo de Cristo... Mas sei também o que me falta, porque hoje eu vejo o corpo como um, uma unidade. Então a estrutura firme de uma igreja são os cinco ministérios. Quem lidera a igreja é Cristo, através do corpo que é a igreja. Eu vejo Cristo no outro e Ele vê Cristo em mim. Essa é a diferença que vai fazer com que possamos cumprir a missão que o Senhor nos designou a cada um de nós como membros desse corpo. Para que Cristo seja a cabeça de todas as coisas no universo, Ele primeiro foi constituído cabeça da igreja. A qual é o seu corpo? Efésios 1, 22 e 23. Queridos, quão importante é que saibamos que para cumprir a sua obra na terra, o Senhor precisa utilizar seu corpo, do qual eu e você, filhos de Deus, somos membros. O grande fato é que Deus está plenamente satisfeito com o seu filho. E se você está seguro quanto à sua experiência em Cristo, Deus está satisfeito com você. É indispensável que se tenha no coração esse fato, de que Deus olha tudo a partir de um único ponto de vista. Ele avalia tudo por uma regra e Ele prova tudo por um único critério. E que governa tudo por meio de Cristo Jesus. Tudo foi feito para Cristo. Muitos serviços podem ser realizados e oferecidos através dos nossos lábios. E de, nossos, e de nossas mãos. Mas aos olhos de Deus será levado em conta somente o serviço que procede da vida de Cristo em nós. Aquela porção que eu me referi aqui no estudo passado, é com essa porção que vem de Deus, que vem de Cristo Jesus, pelo fato dele habitar em mim, é que vai gerar vida no corpo. Ele nos deu o Seu Filho O propósito de Deus É que Cristo O que eu e você precisamos aprender Diante de Deus é que Ele nos deu o Seu Filho Tudo que Deus quis nos dar Ele nos deu em Seu Filho Deus não nos deu muitas coisas espirituais não ele nos deu a si mesmo no filho pessoalmente ele Jesus é a imagem do Deus invisível a expressão exata do seu ser o amor, a santidade a perfeição sem mácula Estão unidos em todos os seus caminhos Nele Deus nos fez Agradáveis no amado Tudo isso significa que estamos Perante Deus Porque Cristo nos introduziu Em sua presença Do contrário queridos Jamais por nós mesmos Nós conseguiríamos Porém Ele não poderia nos levar à sua presença sem primeiro nos assemelharmos a Deus, a fim de nos fazer semelhantes a Ele. Então Ele nos conduziu primeiramente para a cruz, uma vez que todos nascemos sob o peso da condenação e sem força para sair desse estado. Como pecadores convictos, contemplamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e vemos nela aquilo que satisfaz todas as nossas necessidades. A cruz de nosso Senhor Jesus expressa o profundo amor de Deus aos homens, porque esses nada podiam fazer por si mesmos. Então a primeira lição que nós precisamos aprender é que somos por natureza rebeldes, separados de Deus e sem condição de caminhar em sua direção. Por isso foi necessário um poder vindo do céu. A cruz foi esse poder. Lá na cruz, o Senhor Jesus nos atraiu para si. Ele fala em João no capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, atraídos em seu corpo lá na cruz, nós somos identificados com Cristo em sua morte. Nós morremos com Cristo, isso é verdade, no sentido judicial. Mas isso não é o suficiente, sabe por quê? Tem que haver uma unidade experimental com Cristo na sua morte. O fato histórico tem que se tornar uma realidade experimental. O que é uma verdade para nós, tem que se tornar verdade em nós. O que é verdade para mim, tem que se tornar verdade em mim, para que eu possa expressar Cristo. Então identificados em Cristo na sua morte e ressurreição Nos tornamos a sua habitação E esta vida de Cristo é a vida que agrada a Deus Porque morreste e a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus Quando Cristo que é a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso está em Colossenses 3, 3 e 4. O grito em alta voz do Salvador ao morrer é a prova de que Ele mesmo deixou a sua vida voluntariamente. Voluntariamente em plena posse de sua força ele nos introduz na presença da santidade perfeita e sem véu aboliu o pecado que nos impedia de lá entrarmos por Jesus temos comunhão com Deus em Cristo Jesus somos santos e irrepreensíveis diante dele assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo Efésios 1,4 Somos amados como se estivéssemos em profunda comunhão com ele Queridos, que glorioso podermos ter convicção disso Agora mesmo vindo para cá Eu estava compartilhando com meu esposo isso que glorioso isso, o Senhor nos trazer realidade disso, de que eu e você hoje somos uma família para o Pai, uma esposa para o Filho e uma habitação para o Espírito Santo. Eu confesso para vocês que isso não foi instantâneo na minha vida, isso demorou um tempo para eu ter realidade do que significava essa grandiosidade, do que foi o sacrifício na cruz. Porque, além de entender, essa verdade precisa se tornar uma realidade em mim. E eu confesso que é com o passar do tempo que o Espírito Santo traz esta realidade e esta convicção quando nós somos batizados com o um espírito de consciência de quem ele é e de quem eu sou nele isso leva um tempo o inimigo sabe disso e ele não pode impedir o fluir destas revelações no corpo mas trabalha para desassociarmos da realidade Desassociarmos da realidade espiritual dessas verdades Para abraçarmos uma mera imitação Então eu venho aqui E eu ouço a palavra Mas eu não entendo em essência o que ela está dizendo Isso é o desejo de Satanás que a palavra, que o corpo de Cristo para nós seja apenas uma imitação. Por quê? Porque assim ele impede o progresso da obra de Deus. Veja como ele age. Ele busca preferencialmente pessoas solitárias e sem proteção. Ele assalta os independentes, os desigrejados. Porém, todo aquele que está sob a proteção do corpo de Cristo está seguro, pois o corpo tem uma função específica, servir como cobertura protetora. Os desigrejados são normalmente autoconfiantes e autossuficientes em si mesmos. Mas tanto a autoconfiança como a autossuficiência são extremamente perigosos. Pois se nas lutas comuns é necessária uma cobertura de proteção, quanto mais requerida ela é na batalha espiritual. A nossa fé, a minha e a tua fé, é a religião do indivíduo. A nossa fé não é a religião do indivíduo, não é. O nosso discipulado de Jesus Cristo não é o caminho da autorreferência, não é o caminho da autorrealização pessoal. É todos juntos até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo. Então a nossa experiência experimental não é individual não é da autorreferência pois o juízo de Deus a vontade revelada de Deus o tribunal de Deus que orienta a minha vida e que dá para mim o caminho do que é certo e do que é errado o caminho, o que é o caminho de justiça e o que é o caminho de injustiça o que é vereda de vida e o que é caminho de morte, essa palavra revelada de Deus não é algo que depende só de mim, do meu discernimento, do meu entendimento, mas é na comunhão que Ele revela a sua plenitude, é junto com vocês. Martin Luther King disse que a religião que termina no indivíduo, termina. Nós vivemos dias de ressignificação da igreja. E a pandemia acelerou esse processo de ressignificação. Hoje vivemos uma realidade da igreja virtual. Um cardápio nos é oferecido... Uma experiência individualizada Customizada A gosto do freguês A hora que ele quiser Quando ele quiser Com isso as pessoas Dizem Eu não preciso congregar Eu não preciso da comunhão E eu falo isso por experiência própria eu já passei por aí. Se discute hoje no ambiente corporativo o modo híbrido. 43% das pessoas que foram para o home office dizem que preferem não voltar. E quantas pessoas foram para o home church e preferem não voltar? Não voltar mais para a comunhão no corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a nossa experiência de fé com Jesus não é uma experiência individual. Aonde tu podes fazer tua autogestão espiritual. Quem faz autogestão espiritual... Consumo individual do que lhe convém, escolhe como num cardápio o que concorda, o que discorda, o que gosta, o que não gosta Ocupado com si mesmo, com sua autossatisfação, tendo apenas a sua própria consciência como referência do que vai ser consumido eu posso te garantir que, se você está nesse estágio, nesse estado, esse é um caminho de morte. Este é um caminho de apostasia. Nós somos corpo de Cristo, e não há vida fora do corpo. Um irmão, uma irmã que tenta agir sozinho, sozinha, independente do corpo, cria uma armadilha para si mesmo. A palavra diz em Êxodo 17, 12, que até Moisés necessitou de apoio de Arão e Ur. O que dizer de nós? A palavra diz... Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso foi declarado e prometido pelo próprio Jesus. Entretanto, Ele nunca prometeu que nós, filhos de Deus, podíamos viver independentes ou deixar o corpo de Cristo. A luta espiritual não é um assunto pessoal, mas é uma tarefa do corpo. Portanto, não seja um membro negligente. Se você se isolar do corpo, você perde a proteção e passa a estar exposto em grande perigo. Não seja negligente. E eu estou dizendo para mim também. Porque nós lemos ali inicialmente em Efésios, vocês perceberam ali naquela leitura como o exército das trevas ele é organizado? E que existe um exército que luta constantemente contra o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo se mantenha em ignorância e não avance, não se veja como um exército também. Onde cada um precisa estar ocupando o lugar, a posição que Deus determinou. E se eu me manter em ignorância, ele avança fácil contra nós. Provocando dissensão, provocando confusão, provocando todo tipo de facção, desordem, apostasia. Queridos, até mesmo nas guerras do mundo é necessária cobertura. Nas guerras terrenas, não buscar cobertura quando se necessita dela é contrária a toda regra sensata de boa estratégia. E eu estava... E isso constitui um perigoso flerte com a morte. E eu estava conversando com meu esposo e meu esposo... É um oficial que serviu o exército, a corporação, por mais de 30 anos. E ele disse que nas operações existem três linhas. A linha da frente, a linha de frente, as forças de cooperação e o apoio logístico, que dá sustentação ao grupo todo. Isso em missão e em treinamento também. Então você percebe que precisa de uma organização. Há uma organização aqui fora, no corporativo. Imagina como será o dia que nós entendermos esse projeto eterno de Deus no qual eu e você fazemos parte e existe uma posição que nós devemos ocupar no corpo de Cristo e eu e você estejamos estando alinhados com Cristo, o que poderia acontecer nessa cidade? Uma revolução. Nós precisamos ser libertos do individualismo para que possamos ter realidade do que é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo e cada membro faz parte disso. O corpo de Cristo... Ele não somente supre, mas também protege os membros. A proteção que o corpo dá a cada membro é vista especialmente na batalha espiritual. E a batalha espiritual pertence à igreja e não ao indivíduo. Um soldado sozinho é presa fácil para o inimigo. O livro de Efésios, queridos, trata especialmente sobre o corpo de Cristo. E eu te desafio a você tirar um tempo. Hoje ainda dá tempo, é feriado. Você pode fazer isso. São apenas seis capítulos, mas ali Paulo descortina o corpo de Cristo com uma realidade maravilhosa. No capítulo 1 de Efésios, vou dar um pano de fundo para vocês. Ele fala sobre como Deus abençoou-nos com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como você já me viu várias vezes ler aqui, porque eu amo Efésios. A fim de que possamos conhecer o poder da ressurreição de seu Filho. Nesse mesmo capítulo nos é mostrado que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. No capítulo 2, Paulo fala-nos da origem do corpo de Cristo. E a igreja está em posse de tão rica posição, porque a salvação de Deus redimiu-a da condição caída. No capítulo 3, ele trata do mistério de Deus. O qual revela que tanto os gentios como os judeus foram juntos formados um novo homem em Cristo. O capítulo 4 revela que Deus edificará o corpo de Cristo e fará com que ele aumente gradualmente em estatura. E o capítulo 5 enfatiza a necessidade que temos de aceitar a restrição do corpo visto que a igreja é o corpo de Cristo e no final, para finalizar o capítulo 6 ele menciona a armadura de Deus para que possamos estar firmes como você viu que nós lemos ali inicialmente ele diz vós note lá que é vós no plural não tu no singular que temos de revestirmos de toda a armadura de Deus A qual equipa o corpo para a luta espiritual Portanto a armadura espiritual é dada à igreja E não a alguém individualmente Você e eu como indivíduo não podemos enfrentar Satanás É necessário toda a igreja para tratar para tratar com o inimigo Como um exército Bem organizado E preparado O que eu como indivíduo Não posso ver e proteger Os outros membros veem e protegem Satanás não teme Nossa oração pessoal Porém treme verdadeiramente Quando vários irmãos oram juntos E eu digo que aí Aqui também está uma área onde eu estava equivocada. Porque na minha ignorância, até muito pouco tempo, eu achava que eu não precisava necessariamente estar no corpo quando eu estava lá no mesmo horário, em oração, juntos. Mas eu preciso estar aqui. Eu tenho entendido isso vindo do Espírito Que eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo Para que a oração seja eficaz Outros irmãos desses pelotões Desse exército de Deus Têm a palavra em medida especial E com isso eles servem o corpo de Cristo Como se tivesse uma espada A espada do Espírito Santo E quando um ou vários Desses membros empunham a espada Ou seja, quando eles usam A palavra de Deus Isso serve para ajudar o corpo A crescer Precisamos perceber Que a luta espiritual É uma luta em conjunto E não algo Que você possa empreender Por conta própria que eu posso empreender por conta própria. Pois se eu for a luta sozinha, eu vou chamar a atenção de Satanás sobre mim e eu receberei certamente os ataques. Todo aquele que não viu o corpo de Cristo, pensa que é competente para fazer qualquer coisa na igreja. Mas isso não é verdade. E Satanás busca assaltar os independentes, aqueles que acham que conseguem fazer sozinho, que são autossuficientes em si mesmos. Porém todo aquele que está sob a proteção do corpo de Cristo está seguro, pois o corpo tem essa função específica, servir como uma cobertura protetora. Precisamos entender que para propagar o Evangelho e fazer sua obra e cumprir sua vontade na terra, o Senhor precisa usar o seu corpo. Nem sua vontade, nem seu caminho podem ser realizados por meio de uma pessoa só. É nós. Visto que o Senhor não opera por intermédio de um homem, mas pela Igreja, O vaso que Deus utiliza é a igreja Como havia falado anteriormente A principal vocação da igreja É fazer com que eu e você nos tornemos Cristo Não é o que fazemos Mas o quanto de Cristo já foi formado em nós isso é o que importa. Em quais áreas de sua vida você pode testemunhar hoje? Nessa área eu não sou mais. Como Paulo disse em Gálatas no capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. E já não sou mais eu que vive. Mas Cristo vive em mim. Ele se expressa em mim. Ele fala por mim, Ele testemunha. O Senhor deseja a minha e a tua rendição. O problema é que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E sua maneira de agir muitas vezes fere a porção das trevas. O pecado que ainda habita em nós. Por isso, alguns chegam à conclusão de que o evangelho é muito difícil. Abrir mão das minhas vontades, prazeres, tempo, é muito difícil. Não dá para mim. Esse negócio de igreja não é para mim. Não é assim que às vezes a gente ouve. E nós podemos perceber isso com certa facilidade Ao observarmos a grande multidão de pessoas Que tentam encontrar vida abundante, porém pela via errada E ainda dizem Eu até quero fazer a vontade do Senhor Desde que ela coincida com a minha Eles tentam encontrar vida na preservação de si e por isso vivem assombrados pela morte e por uma existência que não é vida, mas apenas existência. Enquanto Jesus está dizendo, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, perdê, é, perdê e qualquer que a perder, salvá-la-á, Lucas 9, 24. Quem diria que a vida está depois da cruz? Para quem faz sentido morrer para só então viver? Por isso que a palavra diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quem diria que aqueles que foram unidos com Cristo em sua morte Também seriam unidos a Ele em sua ressurreição Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres E Ele nos libertou Da escravidão ao pecado Ele nos libertou do império das trevas Ele nos libertou de uma cadeia na qual eu e você jamais poderíamos sair por nós mesmos. Porque o, o bem não habita em nós. Nós somos encerrados todos debaixo da desobediência. A palavra diz que eu e você somos por natureza filhos da ira. Não havia esperança estávamos fadados ao mais absoluto fracasso para sempre mas Ele vem e deixa a sua glória e vem e passa 33 anos aqui e nos inclui na sua morte para que eu e você tenhamos vida e possamos cumprir o propósito para o qual nascemos para o qual Ele nos designou aqui esse corpo, como pedras vivas, como edifício vivo de Deus o homem pode ser escravo de tudo exceto de Deus eu vou repetir porque eu acho isso demais o homem pode ser escravo de tudo, exceto de Deus Deus é aquele que não quer obrigar nenhum daqueles a quem ama a estarem em sua presença Quando os mesmos gostariam de estar em qualquer outro lugar Justamente porque Ele nos ama, Ele nos dá escolha Ele nos dá livre arbítrio Quando rejeitamos a palavra de Deus É o próprio Deus que rejeitamos e quando rejeitamos a Deus que é a vida, por consequência abraçamos a morte. Quando rejeitamos o reino de Deus sobre as nossas vidas, mesmo como regenerados. Porque isso pode acontecer, sim. Da mesma maneira como aquele filho mais moço, descrito em Lucas 15 rejeitou o governo de seu pai e se lançou obstinado em sua vontade mesmo tendo tudo na casa do pai ele rejeitou isso e foi viver a vida do jeito que ele achava correto acabando por fim na indignidade invejando os porcos ainda que nunca tenha deixado de ser filho amado seu pai Lembremos-nos lembremos Do seu destino Não podemos esquecer o fato de que Quando ele caiu em si E ele reconheceu E ele disse Pai eu pequei contra o céu E contra ti E já não sou mais digno de ser teu filho E ele volta Para casa para a casa do pai ele encontra um pai extravagante em amor que o aceitou e o recebeu com festa, comida e música portanto se você por algum motivo se afastou do corpo de Cristo ele te convida hoje a voltar a voltar para o aprisco a voltar para a comunhão. Às vezes nós ficamos muito apegados a coisas ruins que nos fizeram ou nos disseram. Permitindo que essas coisas aqui debaixo, elas me afastem da comunhão. Mas quando os meus olhos forem tirados aqui da transitoriedade. Eu consigo ver além. Eu olho para o que é eterno. E eu encontro vida. Que você possa ir para a presença do Pai hoje e se avaliar. E se perguntar de forma intencional. Como tem sido a tua jornada até aqui, como membro do corpo de Cristo? Será que tem sido como um mero espectador, ou você tem realidade de que você é discípulo de Jesus e está cumprindo o propósito para o qual ele te designou? E um dia. Quando nós ouvirmos o som da trombeta, nós vamos poder entregar de forma materializada aquilo que Ele graciosamente confiou a nós como pedras vivas nesse projeto, como pedras vivas no corpo de Cristo. Sabe aonde estão as respostas para cada um de nossos questionamentos? A cruz é a resposta Jesus é a resposta Deus nos deu a si mesmo no filho Pense sobre isso Eu te desafio a pedir realidade do Espírito Santo E pensar sobre isso não tem nada que você precise Para cumprir o propósito que esteja fora de Cristo Ele nos deu a si mesmo no Filho Quem tem o Filho tem a vida E quem não tem o Filho não tem vida Que o Senhor em sua infinita graça nos leve a esse lugar de, de descanso, a esse lugar de realidade. E Ele nos dê discernimento interior do que é o corpo de Cristo. Que o Senhor, em Sua infinita graça, transforme essa porção que Ele nos deu hoje, aqui nessa mesa de comunhão, em vida. Em vida. Esse é o desejo do coração do Pai para mim e para você, que Ele abençoe a tua vida e a tua casa com realidade, em um nome do Senhor Jesus. Amém e amém.